Muito boa noite, gente. Estamos iniciando mais uma live, live semanal da Orvalho com o propósito de falar a respeito né, do assunto de criação de filhos. E né? hoje a gente está muito empolgado, porque o casal que vai conversar com a gente tem filhos maravilhosos, e eles fizeram um excelente trabalho preparando né, uma, uma grande mulher de Deus, que hoje é a nossa nora, Priscila. Então, nós temos um, um especial afeto e apreciação porque nós somos muito fãs de toda a família. É verdade. Antes de serem nossos consogros, já eram amigos e eram nossos pastores e discipuladores. E são ainda. E são ainda. Então, é muito, muito bom poder ouvi-los. Uma das maiores referências de família que a gente já teve contato na vida. Então, acredito que eles têm muito a acrescentar. Nós estamos ainda nessa fase de, de pré-lançamento é, é, do livro como flechas. A boa notícia é que o livro já chegou. Nós começamos os despachos, né, os envios é, é, é, das, das encomendas já feitas, mas como tinha dito que seguraria pelo menos até o dia 21 é, é, esse combo de pré-venda. Para quem estava comprando durante a pré-venda, a gente ofereceu e disponibilizou, né, juntamente com o livro Como Flechas, o livro O Propósito da Família. Acrescentamos ainda um segundo livro ao, ao, ao combo, Além do da Família, que é o Servindo a Deus em Família, Além do Propósito da Família. E também, né, nós disponibilizamos juntos dois cursos online. Tudo isso pelo preço de um livro só, que é o Como Flechas. Que você ainda pode parcelar. Entra nesse site aí, né, que aparece loja.ovalho.com. Se você estiver assistindo em outra tela, pode mirar é, é, o celular aí no QR Code e ter acesso também. E nós vamos segurar isso, pelo menos até domingo à noite, talvez entre o comecinho da segunda nesse formato dessa promoção né então é, é, nós já vamos passar da fase de pré-venda chamamos de pré-venda quando o livro ainda não chegou da gráfica a partir do momento que chega vira lançamento e para quem prestigiou né comprou adquiriu antes a gente decidiu dar esse esse incentivo né porque haja paciência tinha gente comprando um dia e já no outro querendo saber né porque o livro não chegou e a gente, a gente precisa, de vez em quando, parar e explicar, né? Gente, a pré-venda que está escrito lá, tem data de envio, é, é, é como aparece na loja, mas vai valer a pena você ter esperado que vai receber um combo. Bom, então, sabe aquelas auxiliares de palco? Ah, entendi. Então, juntamente, no juntamente com o livro, como flechas, nós estamos presenteando o propósito da família e servindo a Deus em família. É, só esses dois aqui são 480 páginas de ensino bíblico sobre família, casamento e criação de filhos Então, mesmo você que ainda é solteiro eu sempre digo a melhor hora de se preparar é antes de casar né para o casamento e mesmo em relação a ter filhos agora esse livreto tem uma das mensagens mais importantes que Deus me deu sobre família né servir a Deus e família fala não apenas de levar todo mundo a servir a Deus no sentido de crer e obedecer, mas também de, de trabalho, uma bom mobilização da família junto. Enfim, a gente já tem falado bastante do livro. Queremos trazer logo nossos convidados, nossos pastores sim, sim. Abe e Andréa Uber. Olá, muito, boa noite. Muito boa noite, meus queridos. Tudo bem, meus Olá, queridos? Ah, que alegria estar com vocês, que alegria mesmo. Eu só fiquei preocupado que eu vi você falando de despacho aí e tal. É, é, é, era envio, envio, já arrumei. Brincadeira. Tudo bem por aí com vocês, né? Tudo bem, tudo bem. Como nós amamos vocês e como é bom estar junto com vocês, viu, queridos? É verdade. É. muito vocês e louvamos a Deus que vocês fizeram um bom trabalho para aquele que é o nosso gerro hoje, nosso é verdade, filho. É verdade, é verdade. A admiração é, é recíproca, a gratidão é recíproca. É. Pela, pela graça de Deus, o auxílio do Espírito Santo, a luz da palavra... A gente conseguiu. Aliás, uma coisa que a gente tem falado em quase toda a live, André, é porque muita gente me pergunta, passou porque demorou tanto tempo é, é, é, para vocês escreverem, liberarem um material sobre criação de filhos. Né? Muita gente dizia, poxa, principalmente os, os pastores que conheciam um pouco mais nossa família, diziam, poxa, os filhos de vocês são exemplos, são referências, vocês têm que falar sobre isso. Mas a gente decidiu esperar os dois chegarem na fase adulta, né? A gente queria poder ter esse bom testemunho. E no dia que a gente deixou a Lissa para estudar lá em Dallas, que a gente estava falando agora sobre o ninho vazio, o Espírito Santo me fez lembrar disso e, e falou, chegou a hora. Mas, apesar de já ter 21 livros publicados, eu estou muito feliz, porque esse é a Kelly coautora, né? Ela participou do processo todo. Bom, a gente não quer falar tanto hoje, a gente quer ouvir vocês. Sim, é verdade ah, a gente, não só que eu ouvi vocês, porque a gente já ouviu muita coisa que a gente vai querer que vocês falem. A gente quer que né, as pessoas sejam abençoadas através da vida de vocês. Então, é, eu, eu, eu queria só dar esse, esse resuminho no livro Como Flechas. A gente pegou a alegoria do Salmo 127, que os filhos são como flechas, e a gente dividiu em três partes. Primeiro, a ideia de um alvo. Toda flecha é atirada para atingir um alvo. E o alvo principal de todo pai é levar os filhos a Cristo mas a gente trabalhou a ideia também de um alvo personalizado, né, que é discernir o destino, o propósito profético de cada um, ajudá-los né, a viver o propósito personalizado. Mas as outras duas partes do livro, a gente tirou a ideia de Isaías 49,2, que diz, ele me guardou como flecha polida na sua aljava. Né? O polimento era a última fase do acabamento, então a flecha antes de ser lançada, ela precisava primeiro ser preparada. Né? E, e essa preparação e até o acabamento final. Então, a segunda parte do livro, a gente pegou tudo que a gente entendeu ser fundamental na criação dos cílios, inclusive correção. Mas, depois da flecha pronta, também antes dela ser lançada, ela, ela não vai direto para o arco, ela vai primeiro para o Java. Então, A gente trabalhou a terceira sessão falando do tempo da espera. Né? Então, é, é, esse é o desenho. Mas, qualquer assunto... Né, não importa se são dessas partes ou não que vocês julgarem importantes, relevantes a gente quer ir abordando e conversando embora no assunto da espera eu queria mexer um pouco né, no, no, no drama do Israel que vocês acompanharam, porque não podia namorar antes dos 18 anos e, e foi uma situação muito interessante porque assim, a gente brinca que não era só Israel que apaixonou pela Priscila, era a família inteira né? a gente tinha essa convicção de que Deus estava no processo mas mesmo assim a gente fez ele esperar. Então, em algum momento, até o fim da live, a gente volta especificamente nisso para poder abrir a caixa preta e contar spoilers, as histórias aqui hoje. Do fim da live. Vamos lá, então. Maravilha, maravilha. A primeira etapa, é... né? É verdade. Muito bom, muito bom. Na realidade, é, vocês estão de parabéns, né? Seus filhos são realmente exemplares, né? Tanto o Israel como a, Lisa, a gente a gente fica... É, é muito feliz em poder é, também ter a sua família como uma família modelo uma família exemplar e nem sempre é fácil né Nem sempre é fácil porque a gente muitas vezes é, é, é pego de surpresa né Eu por exemplo quando eu, eu cresci eu tive que ter tanto cuidado com a televisão né então eu eu, eu vigiei com unha e dente a televisão em relação aos meus filhos. E eu não me toquei que tinha que ter um cuidado também com a internet, eu não estava entendendo tanto que eu devia... Não era da nossa época, né? É, exatamente, exatamente. Aí eu, me, eu, eu, eu lembro, mas graças a Deus que meus filhos todos são muito apaixonados por Jesus, estão seguindo Jesus, mas eu lembro do, do que uma pessoa ouviu. Falar um, um, um, uma pessoa falou assim: Olha, antes de eu casar, já era pastor, já era líder, eu já tinha os cinco princípios infalíveis de como criar filhos, né? Eu não tinha nenhum filho, mas eu já tinha cinco princípios infalíveis de como criar filhos da forma correta. Ele falou: E agora eu, eu casei, tenho os cinco filhos, mas nenhum princípio. Não. <risos> Boa, boa. Mas... E muitas, muitas vezes a gente sente assim quando os bichinhos vêm, porque na prática a conversa é outra, né? É verdade, é verdade. A gente entra em crise, né? Eu, eu sempre orava tanto, e ainda oro tanto, tanto, pelas igrejas, né? Que eu estou pastoreando, cuidando, em Santarém, em Fortaleza, agora aqui em São Paulo, orando, orando, orando muito. Mas chegou uma época, alguns anos atrás... Eu orava mais pelos meus filhos, né, em línguas, orando horas e horas por eles, é, é, mais até do que pela igreja, porque nós sabemos que é o nosso ministério principal, é a nossa família, né? É a nossa família. Meu pai sempre dizia, não quero ser nem como Noé e nem como Davi. Né? O, o Noé, ele, sal, ele salvou a, a, a sua família, mas ele, ele realmente... É, perdeu o mundo, né? o mundo, mas o, o Davi conquistou o mundo, mas perdeu a sua família e, e nós queremos ganhar o mundo para Jesus, mas... Com a, a nossa tá... família. É, é, com a nossa Você família. Você sabe que foi em cima da frase do seu pai que eu construí o argumento dessa, dessa mensagem que virou esse livreto, né? Os que se excedem querendo ganhar o mundo esquece da casa, os que se excedem... Focando tanto na casa, mas também usa isso como desculpa, não faz nada, e que o equilíbrio é que a gente sirva a Deus em família. Eu gosto muito dessa frase que o pastor Melvin citava. Isso, isso, isso é, é, é lindo demais. E, e, sabe, Luciano, uma coisa muito interessante, até, assim, eu, eu creio que até o casamento dos nossos filhos foi, assim, um presente muito grande, porque eu e você, nós já. Amávamos estar juntos, né? A gente gosta, eu é amo estar com vocês, muito, muito mesmo. E, com e... vocês. Com vocês, com vocês. E, e e a gente, eu fico tão feliz. E, e agora que nós estamos morando em São Paulo e agora que a pandemia está acabando e também os nossos... a nossa letinha vindo, né? <risos> a nossa letinha vindo, aí meu, <risos> porque a gente já era com os sogros agora a gente é com a voz. O que que a gente é? É verdade, é verdade, é verdade mesmo. E, e, e você está devendo, inclusive, ministrar aqui, né? Porque você ficou de ministrar da inauguração e aí e você peguei o pegou... COVID. <risos> Nunca é... vou perdoar o COVID por isso. É. <risos> Mas eu eu só pra, só para Contar no Covid-19, eu vou te convidar 19 vezes em pouco tempo. Tá bom, tá bom, vai ser um prazer. É, Ei, uma pergunta que eu queria é, é, te fazer, é, antes, antes de vocês falarem sobre a experiência de vocês criando filhos, acompanhando e discipulando tanta gente que nesse desafio, é, é, falar sobre a sua, a sua própria casa, lá onde você cresceu, porque assim, a gente ouve as histórias e a gente fica embasbacado, né? Você, quando criança, chegou a acreditar que seu pai era anjo, ele teve que te convencer que não. Meus filhos nunca acharam que eu era anjo. Então, a gente sabe que já, já, já veio uma, uma estrutura familiar, mas ainda assim havia desafios, né? Porque é, é, seus pais tiveram uma coleção de filhos, você era a rapa do tacho. Né? E... e... As questões culturais, né? Eles vieram como, como missionários, levaram é, é, é, vocês a um, a um estilo completamente diferente, apesar que você já nasceu aqui no, no, no contexto do Brasil. Então, eu, eu vejo que havia, assim, muitos desafios, mas essa criação foi muito bem feita e foi uma, uma, uma referência também. Então, se em algum momento você achar que cabe comentar alguma coisa sobre a sua criação... Né? antes de falar de como você e André criaram os filhos, eu, eu também acho que seria legal a gente ouvir. Pronto, já dei bastante sugestão, agora eu vou deixar vocês à vontade. Fantástica a sugestão, e eu tenho algo que eu quero falar mesmo sobre a, a, o jeito que meus pais me criaram, mas primeiro quero que a André fale alguma coisa, que ela está muito calada aqui. É verdade. É verdade. <risos> então, eu estava pensando, porque eu sei que o nosso público, nem sempre todas as pessoas vieram de uma família é, que, é, que servia a Deus, né? A uhum. minha família mesmo, ela não era evangélica, e eu sei que a nossa realidade, muitas vezes, é diferente. Então, às vezes, a pessoa olha e pensa assim, meu Deus, são dois casais que, que todos dois servem ao Senhor, e seus filhos casaram é, com a bênção de Deus, mas sempre... É, leva uma pessoa para começar uma linhagem, né? leva uma pessoa de crer e acreditar. Então, se você que está nos escutando é, vem de uma família desestruturada, talvez seus pais, você não tem ninguém na sua família que é cristão, não se desanime. né? Porque assim, eu venho também de uma família que não era né? assim, cristã, não era evangélica, mas há esperança, porque nós cremos no plano de Deus, para as famílias, e não tem uma família favorita para Deus, né? E tudo que a gente fez com os nossos filhos e está fazendo, assim, nós estamos aprendendo, não é assim? Muitas coisas, quando eu olho para trás, eu penso, poxa, eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito isso, ou aquilo, né? E uma vez, eu estava conversando com a minha cunhada, e eu perguntei, qual a garantia, qual a garantia que nossos filhos vão servir o Senhor? E aí ela falou para mim, é a palavra de Deus, a palavra de Deus é a nossa garantia. Né? Então, assim, se nós colocarmos em prática os princípios da palavra de Deus, aquilo é a garantia que nossos filhos vão servir ao Senhor. E outra coisa que eu acho que é muito importante a gente lembrar, que, claro, que nós vamos fazer a nossa parte, porque eu não creio que uma família do nada ela, ela vira uma família consagrada sem que não haja um investimento. Uhum. Mas a gente sempre lembrar que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é, é, é, é a gente fazendo tudo que a gente sabe que a Bíblia nos manda fazer, mas sempre na dependência que é o Espírito Santo que tem que fazer uma obra no coração dos nossos filhos. né? Nunca dependendo, tudo que a gente pensa, a gente faz, mas é o Espírito Santo que sempre em oração, pedindo o Espírito Santo que ele esteja movendo. Então, assim, há esperança para todo mundo. Seja que assim, você começou de uma maneira, com né, assim, os princípios da palavra de Deus, ou não começou, Jesus tem um plano para você e para a sua casa. Amém. Muito importante você falar isso, André. Eu tenho mencionado em bastante lives algo que por muitos anos eu não, não abria muito. É, meu pai ele foi o primeiro na ascendência nossa, na linhagem mater, é, paterna né, a, a, a se converter e o pai dele suicidou ele tinha 12 para 13 anos de idade né? ele veio de uma família assim, disfuncional, caótica mas quando ele se converteu aos 18 anos um dos primeiros versículos que ele descobriu da Bíblia foi lá no Salmo 68 a declaração de que Deus faz que o solitário habite em família e ele começou a entender, peraí, Deus tem um plano para a família? Com certeza não é o que eu vivi e ele decidiu que ele seria o ponto de virada ele diz, não importa se antes de mim ninguém ter visto, daqui para frente tudo muda, <risos> né? E ele incutiu nos nossos corações, desde cedo, assim, um, um temor profundo sobre o plano e o projeto de Deus para a família. Então, eu, eu fiz um vídeo uma vez com Israel, a gente estava falando de legado. Aí alguém escreveu, vou lá Ah, para vocês é fácil falar sobre isso. Eu não tenho a história de vocês. Eu falei, olha, é, meu pai também não tinha, mas ele decidiu o seu ponto de virar. Então, eu falei para aquele rapaz, eu falei, decida você que a partir de você tudo muda, meu pai decidiu só aos 18 anos, né? e você trazendo esse assunto à tona, eu creio que é muito importante, porque às vezes as pessoas olham o que as próximas gerações de quem tomou a decisão estão vivendo, diz, ah, eu não tive, ele desanima, quando ele pode ser alguém que vai determinar esse legado, né? e eu quero inclusive abençoar as pessoas que estão nos acompanhando, né, liberar assim, uma semente de fé sobre o coração é. delas, declarar né, que, que de fato é, é, o Espírito de Deus vai, vai tocá-las de uma forma diferenciada para que elas se posicione para escrever uma nova história é. a partir delas, em nome de Jesus. É verdade, é verdade. E nunca, nunca, nunca mesmo é tarde demais. Né? Enquanto a vida é, ainda pode, você, até se seus filhos já forem. Crescidos, né? E você talvez entregou a vida para Jesus ou começou a conhecer esses princípios depois que os seus filhos já estavam, já eram adultos. Mas você ainda pode é, é, é, ver o milagre de Deus acontecer, né? Você ainda pode tomar uma posição no mundo espiritual para ver esse milagre acontecer. E, e a Andrea falou muito sobre também orando. E, e eu também já tinha falado tanto que eu tenho orado né pelos meus filhos. E uma das coisas que, quando eu comecei a orar, muito, muito, muito, eu lembrava sempre do meu pai e minha mãe, porque eu via o tanto que eles oravam pelos filhos. é né? O tanto que toda hora eles estavam orando, orando, orando, orando, orando. E é interessante é, o tanto que a oração perseverante, faz faz diferença. né? E, e, e eu creio que até na medida que a pessoa vai orando, vai buscando, vai levando a sério, Deus vai dando mais mais revelação desses princípios tão lindos, e vai colocando a gente é, nos princípios da palavra, com bons livros, como esse livro que você acabou de escrever, sobre flechas tão importante. Eu acho que a Bíblia mesmo fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, Quanto mais a gente puder nos munir do conhecimento, de, de, de leitura de livros, né? enquanto nossos filhos ainda eram pequenos, ainda estavam nascendo, né, amor? O tanto que nós nos dedicávamos a esse tipo de leitura e tudo é muito, muito importante. Agora... A gente sempre perguntava para as pessoas que a gente via, se tinha uma família assim, que a gente admirava, a gente sempre perguntava, qual é o segredo? O que vocês diriam? E que vocês, né? Eu lembro uma vez que a gente viu um pastor que os filhos eram bem amorosos, lembro? Sempre eram rapazes já formados, mas quando eles viam o pai, sempre eles vinham, abraçavam e beijavam, e aquilo nos assim nos tocou. Então, a gente nos fica... impactou é, profundamente. É. Eu falei: ah, quando, eu, quando eu tiver meus filhos, eles vão ser esse mesmo jeito, vão abraçar toda hora. E é uma coisa assim, que é uma, é uma constância na nossa casa. Mesmo os meninos, assim, homens mais velhos sempre eles estão falando eu te amo eu te amo e vem, me e abraço, abraço e beijos é muito legal agora sobre o meu pai e minha mãe uma coisa que eu eu, eu fico assim impressionado impressionado por quê eu eu mais do que qualquer um dos meus irmãos eu fiquei na escola internada então eu eu tive uh, muitos anos importantes da minha formação é, na escola internada. E eu lembro uma época que tanto a mãe da minha mãe como a mãe do meu pai é, estavam tendo problemas de saúde nos Estados Unidos. E meus pais tiveram que voltar para os Estados Unidos. Meus irmãos mais velhos, nenhum estava é, é, naquela região do, do país, em Goiás e eu estava sozinho na escola internada, lá no interior de Goiás, e por meses, e eu eu chorava de saudades né, do meu pai, da minha mãe, chorava, chorava, e, e não foi fácil, porque eu era um menino muito pequeno, talvez, nove, 10 anos de idade. Época... Eu achei que você tinha ido depois dos 14 alguma coisa assim para o regime acho, de internato. Que, eu acho que eu tinha 9 ou 10 talvez, idade. e... e, e... Foi muito difícil para mim. Até depois os meus pais falaram, nós nunca imaginávamos que estava sendo tão difícil para você, né? Eles. Oh, nos perdoem, meu Porque filho. Porque você que eu... quis, né? Os seus é, irmãos não. estavam indo? Ele, meu, e meus pais falaram, meu filho, você não importa da escola internada? Eu falei, não, não, meus, meus amigos estavam todos lá também na escola internada, né? Era para filhos de missionários americanos. E eu, eu amava, eu queria. Mas é, eu, eu realmente chorei muito. E eu lembro uma coisa muito interessante, que eu, naquela época, mesmo sendo tão pequeno, tão novinho, mas eu cultivei intimidade com Deus, relacionamento com Deus, porque meu pai havia nos ensinado em casa, através do culto doméstico, através dos ensinos, no dia a dia, no levantar, na hora das refeições. Então, eu havia aprendido com meu pai e minha mãe sobre o relacionamento com Deus, então, naquela hora que eu mais precisava de alguém e não tinha ninguém, mas eu tinha Deus. Então, eu fui com Deus. E isso fez toda a diferença na minha vida. Aliás, eu ac acredito que, no certo sentido, é, eu, eu, aquilo serviu de norte para o resto da minha vida. Porque quantas vezes, pastor Luciano, eu nunca conheci alguém de perto, na, anos atrás, que era pastor de uma grande igreja. Como que a igreja de Santarém chegou a ter mais de 60 mil pessoas? É, é, foi na intimidade com Deus, porque eu queria aprender com outros, mas não sabia nem com quem aprender, além dos livros, né? o livro do Pó e uhum. e de outros, mas, mas na intimidade com Deus fez toda a diferença. Eu fui aprendendo cada segredo e em todas as áreas. Então, eu acho que talvez, talvez não, com certeza... O que os pais mais precisam ensinar para os filhos é o relacionamento com Deus, intimidade uhum. com Ele, ouvir a voz dEle, ser guiado por Ele, ser preenchido por Ele. né? E, uhum. e isso isso eu nunca vou esquecer. Porque se eu não tivesse... Imagina se eu não tivesse. Talvez eu teria me tornado muito vulnerável à depressão, mentiras do diabo, problemas emocionais, até amizades erradas... que É, uma ser... rebelião, assim, né? Poderia ter desenvolvido um quadro de, rebel... de rebelião mesmo, ser um rebelde ali, com causa, porque os pais foram embora. É, Mas é verdade, você decidiu abrir mão da sua causa por entender, né? Muito lindo. É, é verdade, Kelly. Muitas vezes, é, o que a, o, muitos, muitos amigos lá na escola internada que... Que, infelizmente, filhos de missionários, mas uhum. é, depois simplesmente se desviaram. Um tornou um monge budista, enfim, muita coisa triste, muita coisa triste mesmo. Se envolveram em drogas e tudo mais, porque é, eu acho que fizeram. Aconteceu isso mesmo, pastora Kelly, que você está dizendo, eles ficaram revoltados, né? E, uhum. e, e tudo. E, e eu nunca. nunca Poderei esquecer que o mais importante meu pai já havia me ensinado, né? Claro que não é isso que a gente aconselha, né? Assim, porque o seu caso eu creio mesmo que assim Deus protegeu você, porque a gente não aconselha que os pais façam isso. Com é, seus e tinham né? colocado fundamentos antes, também, né? Eu acho que o que inspirou muito o pastor Eibe a é esse comportamento é que nada acontece ao acaso, né? É que os seus pais, eles viviam Cristo, eles inspiravam, né? Vocês não, você não tinha muito para onde correr, apesar desse momento difícil, foi toda uma vida coerente com a mensagem que eles pregaram para vocês, né? Ao ponto de vocês acharem. Essa história eu acho demais, eu já falei em alguns lugares, né? Quando vocês. Você podia contar para a gente, Pastorelli, quando eles acharam que o pai era um anjo? Não, pode, mas eu, eu não sei se ele já tinha concluído, mas eu, eu, eu achei é. importante, a André, observar. Sim que assim às vezes a gente conta uma experiência que passou, mas o importante é o paz que não é o que a gente aconselha. É, na verdade, né? essa história só deu certo por é. causa da consistência que havia, né, em comunicar os princípios e a vida de Deus e por isso que porque a vida tem as suas dificuldades, né, mas quando os princípios é. estão lá eles são infalíveis, né, e quando esse princípio está em coerência com o estilo de vida fica mais poderosa a mensagem ainda, né? É, é verdade, é verdade. Inclusive, hoje em dia os missionários não fazem isso mas, em geral, não, escolas internadas e tudo para filhos de missionários, porque, é, é, além da, da tecnologia que é avançada, a pessoal pode fazer homeschooling né, e tudo, uhum. porém, também porque né, viram que não é o ideal, não é o correto. Meus pais mesmo falaram, ah, se a gente soubesse, nós nunca teríamos né, né, feito, se nós soubéssemos que você ia sofrer tanto, mas... Mas é, Deus é tão misericordioso, tão lindo. Mas é, é verdade, desde pequeno, né, é, papai e mamãe, é, eles é, realmente eram muito exemplares. E meu pai, então, meu pai muito santo, muito cheio de Jesus, sempre ouvindo meu pai e minha mãe é, dando a vida deles para a obra de Deus. E desde pequeno eu fui ensinado que, ah, é, que anjos podiam. É, se disfarçar de seres humanos e aparecer entre nós, seres humanos. E, e por isso que até a gente devia... É uma das razões que nós devíamos tratar bem todo mundo, inclusive um mendigo, um, uma, alguém que vem pedir ajuda ou qualquer coisa assim. Porque... É, porque de vez, em, de vez em quando vem a auditoria do céu, né é, Exatamente. A é, exatamente, pode ser um anjo disfarçado. Então... Também eu havia sido ensinado que anjos não pecam, né? Anjos são perfeitos, porque se pecarem, são expulsos do céu, vida demônio, né? Então, então é, é, eu fui colocando uma coisa com a outra. Né? Eu tinha talvez uns seis anos de idade, é, e eu, eu coloquei uma coisa com a outra. Eu falei, bem, anjo nunca peca, e anjo pode aparecer como ser humano. Então, eu cheguei à conclusão que meu pai era um anjo porque eu nunca vi meu pai pegar. Né? Então, eu tinha certeza que eu tinha feito a descoberta do século. Né? Então, um, um dia, eu, eu, quando estava só eu e ele, eu coloquei ele na parede, como se fosse. Eu falei, papai, é, responda, né? sim ou não? O senhor, o senhor é um anjo? E eu, eu tinha certeza, mas certeza absoluta, que ele ia responder assim, ah, meu filho, como você descobriu? Não, pai, eu não sei. para ninguém, é, aí ele ia dizer: "Olha, não conta para ninguém, tem que ser um segredo entre nós dois". E aí eu já estava preparado para dizer: "Fique tranquilo, pai, vai ser um segredo só entre eu e o senhor, ninguém vai saber, né?". Eu tinha certeza, certeza absoluta. E, e, e realmente eu fiquei até chocado quando ele disse: não, eu não sou um anjo, né? E eu falei, como o quê? Pai? Né? Será que é a primeira vez da sua vida que vai me tirar? Pai? Não, eu não pensei isso. Mas eu só falei, o quê, pai? Ele falou: não, eu não sou um anjo, não. O anjo não, não, não, é, não casa, né? Não, e eu sou casado com sua mãe. Então aí eu me convenci que ele não era um anjo. Mas é poderosa, é, essa Glória a Deus, você é um testemunho que impacta profundamente, né? Glória a Deus. Agora, uma coisa, pastor Luciano, pastora Kelly, que, que meus pais valorizavam muito, muito, né? Eu, vocês já sabem disso e eu sempre falo sobre isso também, mas é bom falar de novo. Eles valorizavam muito um culto doméstico, né? Profundo, delicioso, agradável. Então, sempre era assim um momento muito gostoso para nós, os filhos, é quando a gente reunia sentava juntos numa roda, meu pai pegava o um violão, é, ele nunca chegou a tocar tanta coisa, mas ele tocava, né alguns corinhos e tal, umas músicas evangélicas. Corinho faz tempo que eu não ouvia, fez até bem para minha alma. É verdade. Aí... Aí ele, por isso que eu até falei, músicas evangélicas para os que, que não são Sim. dinossauros, né? não sabe? <risos> Mas eu estava falando, só abrindo o parênteses aqui, Depois... eu falei do dinossauro, aí eu, o, o, o, o cara. Eu estava falando, hoje eu estava fazendo um podcast com, com o pessoal lá da Inglaterra. Aí eles falando, não, dizem que ser pastor. É um passeio no parque, né? Jurassic Park. <risos> é, mudou a natureza do passeio. É, mas, mas, é, mas, fechando um parênteses, o parênteses... Culto que familiar. Isso. O culto doméstico, tão delicioso, que a gente cantava, a gente brincava, a gente sabe, era, uma, era um momento de... De um, um santo relaxamento junto com a família, estando juntos. E meu pai nos ensinando mesmo a palavra, mas de uma forma que a gente podia entender, né? E a gente podendo ficar bem à vontade. Era muito, muito, muito, muito gostoso. Então, eu procurei sempre também fazer o culto doméstico. E como eu sempre digo, quais são as duas coisas mais importantes da nossa vida, né? É Deus e a família. E no culto doméstico, em uma só reunião, em um só momento, nós unimos as duas coisas mais importantes da nossa. nossa vida. Essa, claro. essa definição é fantástica. A primeira vez que eu vi, a gente estava num bate-papo com as nossas famílias, acho que foi no Zadok de Belo Horizonte, lá na, na Lagoinha. Eu lembro que aquilo foi um impacto, né? Eu lembro que, que o Paulo Jair também falou, Puxa, Ibi, que, que definição né, é, é, é mexendo, eu, eu, eu realmente achei fantástico. E um dia desse, uma pessoa me perguntou, se você voltasse atrás e pudesse melhorar algo que você faria, eu respondi, eu teria feito mais cultos com a família. Apesar que a gente já vive em culto, tinha os nossos cultos, mas eu, eu teria feito mais. Eu acho que, se, se possível, né? eu gostaria que a professora Andréia desse algumas dicas para pais com filhos pequenos. Eu recebo muito essa pergunta... Né, como fazer o culto doméstico com filhos pequenos, como envolvê-los e tudo. Então, acho que você poderia dar algumas dicas que eu aprendi bastante com você, né, reproduzir. Os meus já eram um pouquinho maiores quando a gente começou, de fato, a né, fazer, mas eu, você começou desde sempre. Então, conta como é que foi, como você fazia, como você envolvia as crianças pequenas para dar aí, um caminho para as mamães e papais aí, de primeira viagem. É, é, eu quero, assim, em primeiro lugar, falar assim, como o Abe. Eu creio que o pai é, ele tem que levar isso muito a sério. Né? Uhum. É claro que a gente entende que tem famílias que o pai não é convertido, então, recai a responsabilidade em cima da mãe e acaba que a gente né, vai ajudando que isso aconteça. Mas o Abe, ele, ele ficou muito focado nisso, né, do culto doméstico, da gente ter o culto doméstico. Então, para ele, até agora que nossos filhos não estão em casa, ele ainda... Nós vamos fazer o culto doméstico. Um dia eu já estava deitada, né estava frio, coberto, e ele me entra no, no quarto com violão e falou Amor, nós não fizemos o culto doméstico ainda. Eu falei, mas eu estou já com sono. Então... Não, mas nós vamos fazer o nosso culto doméstico. E aí ele começou a cantar, né? já estava super tarde, e nós fizemos um cultozinho pequeno, mas isso é, é uma coisa que ele realmente é assim... O, o é interessante que antes nós fazíamos culto doméstico, mas é, o pai dele foi passar um tempo morando conosco e ele ficou, acho que, uns quatro meses conosco, né? E quando ele foi sair, ele falou assim, olha, meu filho, eu quero parabenizar você, seus seu filhos estão uma benção, sua esposa, o seu lar é muito maravilhoso, mas eu queria te encorajar é, uma coisa, que você fosse... Fiel no seu culto doméstico. Mais fiel. Né? Mais fiel. Aí o Abe, nossa, pai, então se eu fizer é, cinco vezes na semana, tá bom? Ele falou, tá bom, mas seja fiel. Então, desde que o pai dele... Isso faz muitos anos, as crianças eram pequenas e tudo. Desde que o pai dele falou isso, ele levou muito a sério de realmente nós termos esse culto doméstico. Eu acho que são, é, são momentos únicos, assim. São momentos que as crianças não esquecem, né? Então, assim... Eu acho que vale a pena nós investirmos, é, de ensinarmos as crianças. Quando eles eram pequenos, nós sempre cantávamos é, os corinhos, né? os, os, as músicas bem fáceis, né? É, três palavrinhas só, eu aprendi essas coisinhas bem pequenas, para que aquilo ficasse na cabeça deles. Isso os... é e eles gostavam de dançar. Gostavam de dançar muito, né? Braço direito, braço esquerdo. Aquela coisa. Então, assim, cada etapa você vai mudando a maneira de você abordar, né? Assim, O que você vai conversar com eles. Às vezes a gente fazia um drama, lia alguma passagem bíblica e eles eram, a, a, eram o burrinho, um era a Maria, outro era o José, outro era... Né? Então a gente sempre, assim... É, fazer alguma coisa, às vezes o culto doméstico não precisa ser uma coisa super longa, né? Às vezes os nossos cultos não eram cultos longos, mas assim, sempre de acordo com a idade que eles estavam passando. Por exemplo, agora nós é, nós vamos estar com os nossos filhos, né? Porque a gente ia ter um grande, uma grande reunião da família, mas por causa do Covid muitos não vão vir do, dos outros lugares do mundo, mas nós vamos estar com os nossos filhos. E nós já estamos separando. Né? Eu já tenho no meu celular várias é, mensagens que nós vamos assistir juntos. Né? Agora é outra pegada, é outra coisa. Então, tem um, um pregador que eu gosto muito, assim, a gente gosta muito, então, nossa, nós vamos assistir isso com eles, nós vamos né, falar sobre isso. Então, cada idade, a gente vai abordando de uma maneira diferente. Mas, pelo né? jeito, você sempre se organizou, não era só no improviso, não. É, a gente se organizava, mas assim... É... De vez em quando... É, é ele... vamos ler tal coisa, ou às vezes também a gente via que estava precisando de falar mais de alguma área, que a gente estava vendo que eles estavam precisando, então a gente ficava batendo né, naquilo. Eu lembro quando os meninos estavam em casa que a gente lia provérbios, provérbios, provérbios todo dia. E aí um deles falou, a gente já sabe, provérbios, para como, como casar com a mulher certa, como achar a mulher virtuosa. Pois <risos> <e tal. risos> é, eu lembro que você me passou algumas dicas, Pastor André. Você me passou uma vez um livro de devocionais com histórias maravilhosas, que até você me passou um xerx, porque nem existe mais o livro, que era o um material que vocês tinham em família. né E hoje nós temos tantos materiais incríveis, então vocês podem, pais faz, também fazer uso. Né, de livros de devocionais, até materiais para a escola dominical, tal, você investir né, e levar para sua casa, para ter um momento ali onde eles possam estar tá fazendo uma atividade junto, uma colagem, alguma coisa, a família tem esse momento também, não precisa, como a pastora André falou, todos os cultos serem super longos, né, mas um dia ou outro vocês também aproveitarem esse momento para se dedicarem aos filhos junto, né, porque é uma memória que anda, caminha junto, o momento que nós buscávamos a Deus, papai e mamãe estavam com a gente, nós fazíamos coisas legais, então, são muitos pontos aí no coração da criança é, um, um dos capítulos do nosso livro, Jamais para o Fim, se chama vista em Memórias, uma frase que a, a Kelly ouviu uma vez da, da Rebeca. A irmã do pastor Eib. É, e a gente já, já trabalhava sem nunca ter pensado nessa frase, nessa definição. Mas algo que fica muito forte, você mesmo mencionou, Eib, lembrando da dos cultos seus, seus pais sozinhos, é, é que aquilo entra firme na, na memória. Né? Uhum. Eu tenho imagens muito fortes do, do, do meu pai orando, lendo a Bíblia, estudando é, é, é, os livros, isso também me afetou. Então, é muito importante que os pais entendam a importância de ensinar não só por preceito, mas, mas por exemplo, né? Fa, fazendo junto, deixando que os filhos vejam. E acredito que isso é uma, uma ferramenta tremenda, não só... Para a fé deles no momento, né? mas para a fé por toda uma vida. Muito. Olha só, eu estou vendo, vendo a mensagem da Jussi, ela escreveu que ela foi a primeira, a primeira profissão dela foi trabalhar com Israel. Um beijo para você, Jussi. Que legal ah, te que ver que aqui legal. na live. Muito bom, um beijão. Um ali, bom, eu entrou. É, porque eu, eu vi ali e falei: uau, que legal! Um abraço para você. Eu posso falar uma é... coisa? Você... pode. Pode. Uma coisa que, que eu acho que é extremamente importante, que às vezes a gente não acha que isso é espiritual, mas eu vejo o quanto que isso é muito, muito valoroso e muito espiritual, é tempo de é, lazer com os filhos. Uhum. É, isso diversão. Eu, eu, diversão. É, isso eu acho que é extremamente importante para a gente cultivar esse relacionamento, para a gente ganhar o ouvido deles. né Então, uhum. assim... Vai para um parque, vai para a praia, vai fazer alguma coisa junto. Eu vejo que os casais, hoje em dia, eles querem tirar assim, férias ou o tempo é, com a família e sempre carregam outras pessoas. Então, eles acabam se ocupando com outras coisas e os filhos ficam lá brincando com os outros filhos. Mas eu acho que essa coisa é uma coisa que o seu pai era muito forte, né, amor? Esse tempo de tirar junto só a família, vamos tirar junto só a família, porque é nesse momento que a gente pode conversar, que a gente vai passando os valores, que a gente vai percebendo algumas atitudes, né? Uhum. e é o um momento que a gente pode ir trabalhando. Então, eu acho que isso é extremamente importante. Eu diria principalmente até porque os nossos filhos já nos dividem muito com outros, com a igreja, com o ministério. Uhum. Então, quando eles têm aquele sentimento de agora papai e mamãe são só nossos, isso né, ajuda e, e ajuda bastante. E agora, com o pessoal trabalhando muito em casa, a criança sente, às vezes, dividindo o pai com o próprio computador ou o trabalho também, né? Porque, às vezes, quando o pai está fora trabalhando, a criança não entende o que que acontece nesse momento fora. Mas quando o pai está perto, mas não consegue estar para a criança, é complicado. Então, é muito importante essa atenção voltada mesmo, essa esse tempo juntos, isso vale mais do que um. É. Agora, a gente tenta ensinar os princípios bíblicos por meio do livro, compartilhar experiência até porque é uma ordenança bíblica que a gente discipula as famílias, né? Paulo escreve a Tito e, fala, e diz, olha, que as, as mulheres mais experientes ensinem as mais novas a serem boas donas de casa, amarem seus maridos, seus filhos. Isso que nós estamos tentando fazer ajuda muitas pessoas. Mas algo que eu acredito ser essencial e você já tocou no assunto no início, Heide, é essa vida de oração, né? Porque às vezes as pessoas querem que a gente dê tudo pronto, e eles não cultivam essa dependência de Deus. Então, é, é, um texto que me chama a atenção lá em Juízes 13, 8, é que tão logo a, a, a mãe, que a, seria a futura mãe, ainda não tinha concebido sanção, chega para Manoai e diz, olha, um anjo me apareceu, falou que, que eu vou ter um filho minha vai ser mudada, essa criança, Deus tem um plano, um propósito, a oração de Manoá, eu lembro que tem um subtítulo no capítulo que a gente trata disso no nosso livro, eu coloquei assim, uma oração que Deus ouve, né, a Bíblia diz que ele orou assim, ah, meu senhor, peço-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Aquele cara podia ter só ficado feliz, celebrado, mas disse, aí, o senhor está nos confiando um filho? nos diga como é que nós temos que criar essa, essa criança. Né? Tiago, um 5 disse, alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. A gente teve, ao longo da nossa caminhada aí como, como pais, nessa jornada de criação de filhos, é, é, eu, eu não chamaria nem só de insights, verdadeiras revelações de Deus sobre como lidar com vários momentos. E uma delas foi quando eu comecei a viajar, em média, três dias por semana, eu tinha muito medo dessa ausência, da distância dos filhos, né, e, e eu orava bastante por isso. Eu lembro que um dia eu cheguei de viagem, e, e aquele tinha esse negócio, onde ela vai tirar foto, quando eu voltava, ela cobrava que eu tirasse foto, que mostrasse os lugares, mas também que contasse as experiências, o que Deus fez, então, eu chegava de viagem, meus filhos assim, um dos primeiros programas era ouvir o que Deus fez. Mas um dia o Israel falou, poxa, pai, eu tinha voltado de alguma cidade do, do litoral do Nordeste, ele falou, quando o senhor for pregar nessa cidade legal que tem praia, Marca nas nossas férias, leva a gente. E na hora que ele falou isso, eu tive um insight de que aquilo era algo muito de Deus. Não só para que eu pudesse discipulá-los, mas essa questão que falou até mesmo o tempo junto. Né? Às vezes, quando a gente está pregando fora, é, é, durante o dia, lógico que a distância você tem que trabalhar, preparar muita coisa, mas o volume era sempre menor. E, e, e a gente percebeu que esse tempo junto, né? seja orando, buscando a Deus ou se divertindo, foi o que fortaleceu muito as memórias. Então, eu, eu queria aproveitar e encorajar as pessoas, isso que a Andrea está falando, né? aproveite o tempo, lazer, diversão, comunhão, isso comunica algo, isso planta sementes para o futuro. Muito bom, muito, muito, muito bom. Outra coisa que eu creio também, é, Luciano Michele, que é, é muito precioso, o casal servir de, de modelo, e também ensino na área de resolução de conflitos. Um dos grandes problemas hoje é que as pessoas não sabem se relacionar. E por que elas não sabem se relacionar? Porque elas nunca aprenderam em casa a se relacionar. Né? E elas só tiveram modelos até errados, né igual aquele menino e menina que os pais estavam saindo para o supermercado só por 20 minutos, falaram, olha, só 20 minutos, a porta vai ficar trancada, é, é, é, o casalzinho de filhos, vocês vão ficar brincando aí até papai e mamãe chegar. Quando eles chegaram, os dois estavam lá e, é, é, fazendo assim, e o outro respondia, né? a menina respondia, e eles falavam: O que, que vocês estão fazendo? Não, nós estamos brincando, mas que brincadeira é essa? Não, nós estamos brincando de pai e mãe. Então... <risos> que horror! <risos> que horror, né? Então. Então, é tão bonito quando os filhos aprendem, desde pequeno, pedir perdão um para o outro, a perdoar, a se relacionar e dizer, não, me perdoe, eu acho que eu que fui errado, não, eu que fui errado, me perdoe. E aquele, aquela humildade, mas como que os filhos vão ter esse, esse, essa experiência? Primeiro, os pais, né? servindo de exemplo entre eles. Quando os filhos veem, o, o papai falando para a mamãe: Ó, oh, me perdoe que eu não falei com tanto amor com você, não eu que peço perdão, né? Então os filhos já estão aprendendo a se relacionar, pedir perdão, perdoar, se humilhar. E aí também, quando os pais também falam: Olha, você, não foi legal o jeito que você falou para o seu irmão, né? Tem que pedir perdão, né? E uhum. tudo, e, e, e aí ajuda eles a se relacionarem, porque eu, eu tenho certeza que, o, o, o, o, tantas pessoas que querem tanto ter uma família feliz, um casamento feliz amigos, genuínos mas nunca aprenderam a se relacionar e por que, que nunca aprenderam a se relacionar? porque em casa né, eles nunca foram ensinados então eu, eu creio que Deus e, e mais uma vez, voltando para aquilo que a Andrea disse disse né, mesmo que a pessoa que está nos ouvindo agora, você está vai iniciar esse novo legado, mas você pode iniciar esse novo legado através da humildade, do quebrantamento, de, de, de se humilhar, de aprender a se relacionar e ensinar os filhos a se relacionar. Porque isso é, é um dos maiores legados que podemos né, repassar para a próxima geração. Amém. Amém. Gente, eu estou volta e meia olhando no celular, porque é, é, é, nós tivemos várias perguntas, além das que chegam aí nos, nos comentários, foram feitos, inclusive aqui também pelo, pelo Instagram. Né? Uma pergunta que eu queria mexer, e eu acho que você falando principalmente do culto é, familiar, ele deixou isso claro, né? o Leandro perguntou como o homem deve organizar seu tempo com Deus sozinho e também o tempo com Deus em família. Né? Eu, eu é, sempre acreditei muito na importância do entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto. Mas eu acho que a gente até exagerou, porque assim eu tinha meu devocional sozinho, aquele e o dela sozinho, os filhos, nós estamos a fazer o, o, o devocional sozinho. Hoje eu teria feito alguns devocionais juntos. Né? A gente teria aproveitado também e, e mesclado mais. É, mas acredito que os dois são importantes, os dois são inegociáveis. Né? E, e uma boa dica é se programar, né? é ter tempo para isso. Então, a coisa começou a funcionar bastante para a gente quando tinha dia e hora. Né? Então porque, principalmente, os filhos vão entrando na adolescência, eles começam a ter cada vez mais ocupações e distrações. Então, acho que seria uma, uma boa. Antes de vocês continuarem, só vou responder aqui mais duas perguntas. É, alguém, alguém comentou aqui, comprei o livro no dia da live. Como acessar os cursos do presente? Gente, é, no próprio livro, que já começou a ser enviado, nós estamos enviando junto o, o, o voucher de cada um dos dois cursos. Tem um cartão dentro de cada livro, né, com todas as, as informações. Então, vocês vão receber isso junto com o livro. Muita gente perguntando se é possível adquirir o livro no exterior. Né? Editora Vida está publicando também no formato e-book. Logo, isso vai estar disponível. E mesmo para quem não adquiriu o, o, o livro, você pode entrar lá no escola.oval.com e fazer o nosso curso com o mesmo título, como Flechas. Né? Nós pegamos os 14 capítulos, transformamos em 14 aulas o que Kelly e eu fizemos. Bom, eu tinha uma pergunta que eu ia ler aqui para fazer para a é A Ruth pergunta, e eu, eu vou jogar para a mas os dois podem falar, se quiserem. Qual o maior desafio que vocês enfrentaram no quesito criação de filhos? É... Não teve desafio. Não, não. <risos> Muito, <risos> simples. Muito obrigado, é interessante que um dos nossos filhos, é, a gente sempre ensinava, por isso que até no começo eu bati da importância da gente depender do Espírito Santo, né de, de entender que o Espírito Santo que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Um dos nossos filhos foi interessante que ele passou, o, foi alguns dias que não estava muito bem e é, ele realmente conversando com o conversando bastante com o Abe, ele falou assim, pai, eu sabia todas as respostas, vocês tinham me ensinado, eu, eu conhecia, eu conheço a Bíblia, eu, quando eu era pequena, eu entreguei a minha vida para Jesus, mas eu realmente, eu acho que eu só nasci de novo a partir dessa data, assim, que ele realmente... É, entende que ele entendeu o evangelho realmente ele aparentemente ele tinha todas as respostas sabia tudo o que deveria falar sabia tudo como deveria fazer mas na realidade é, ele achou que ele só nasceu de novo depois né quando ele passou umas lutas ele realmente achou que ele só nasceu de novo depois e aí me mostra que a gente realmente deve fazer tudo que a gente sabe mas deve depender do espírito santo porque hoje nós temos certeza que ele nasceu de novo. E isso foi assim, uma, uma das grandes lutas para nós, né, amor? Assim, um dos grandes desafios. E nós louvamos a Deus que assim, veio à tona aquela atitude, né? Assim, mas que ele teve a oportunidade de realmente, é, não só para agradar a gente, mas de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Eu acho que esse foi um dos maiores desafios. Ok, é, uma, outra, uma, uma outra pergunta, eu não sei se vocês querem falar algo antes de eu fazer a, a pergunta, esse Sim. aqui eu, eu, vou, eu vou, você pode falar então, eu faço a pergunta depois. Tá, eu, bem rapidinho, só ainda respondendo aquela pergunta sobre é, culto doméstico e o tempo a sósse com Deus, uhum. eu acho que a, você falou muito corretamente, Luciano, eu só queria é, é, reforçar o que você já disse, é, se você tem um tempo a sós com Deus, né? vamos supor, todo dia você já tem aquele tempo separado para você estar a sós com Deus. E aí, um outro tempo certo com a família. E qual é um tempo muito bom que eu sugiro? Que tenha pelo menos uma refeição em que vocês vão estar sentados juntos, conversando, batendo papo, falando das coisas de Deus. Ninguém pode estar com o celular na mesa... Todo, tudo desligado, tudo longe, todo equipamento eletrônico, nenhuma televisão ligada, nenhum computador, e realmente tendo uma refeição bem legal juntos. Aí uma ideia seria o culto doméstico ser ou antes da refeição ou logo após a refeição. E, e no culto doméstico, dependendo da idade das crianças, é o estilo de música diferente. Com as crianças pequenas, música cheia de dança, e etc. E, e a palavra também, diferente mas sempre um tempo de louvor, um tempo de palavra bem gostosa, que aplica, que eles vão entender, vão gostar, e também um tempo de oração. Às vezes, o culto doméstico era só 10 minutos mesmo, 10 minutos, porque realmente a agenda estava muito né, lotada. Outras vezes era um pouquinho mais comprido, 15, 20 minutos, e no dia da família, talvez aí o culto doméstico... Às vezes era Nossa, bem mais comum. Quando como eles isso, ficaram né? mais velhos, teve vezes que nosso culto doméstico era duas horas. É, porque eles começavam fazer e a fazer pergunta, aí gente só ficava lá né, fazendo pergunta da Bíblia e tudo, então é muito gostoso. Mas é uma, uma experiência que nós tivemos com os nossos filhos é que no nosso culto doméstico com eles, ainda eu lembro deles pequenos, a gente perguntava se eles precisavam de oração por alguma coisa. Né, se eles estavam com alguma luta e tal. Então, né, nessa eu lembro que Essa muitas vezes... Essa era a hora vezes, de colher as pérolas é, Muitas vezes eles abriam dificuldades que eles estavam tendo na escola, com algumas amizades, com algumas pressões. E isso foi uma chave muito importante, porque era aquele momento que muitas vezes a gente conhecia que estava dentro do coração deles. Né? Porque eles tinham ali aquilo que eles gostariam que a gente estivesse orando juntos e tal. Então, isso é uma chave também... Muito legal, porque nós também colocávamos coisas, cada um colocava aquilo que estava precisando. né Então, um, isso foi muito, um muito outro, especial para Um outro insight pra... que a Kelly teve quando eles chegaram na adolescência é porque a gente aproveitava para falar muito e ministrá-los. Mas aí, com essa coisa deles abrindo o coração, pedindo oração, a gente começou a, a pensar, poxa, pode ser um momento onde eles falem mais. Mas um dia a Kelly pediu para o Israel compartilhar uma palavra, né? a Alice se animou e depois falou também quero, aí em um outro dia era ela e, e gente, a gente ficou impressionado com cada tesouro que saía no dia que eles iam compartilhar a gente falava, nós podemos pregar essa parte? nós podemos. na, no na verdade povo. tem umas coisas que eu prego <risos> é. até hoje <risos> um, um, um, um dos assuntos que saiu no meu livro revelação e realização recentemente falando sobre Moisés, foi o Israel que me trouxe esse insight eu ficava assim, uau, um dia a Alice começou a falar mas gente, ela não estava só falando a sensação que a gente tinha que a mão de Deus tá sobre ela, ela profetizando. Foi um negócio assim tão, tão marcante para a gente. Então, é muito precioso mesmo esse tempo. Eu, eu queria que a gente falasse dessa questão dos nossos filhos, daquele drama de esperar, mas tem uma, uma pergunta aqui da Cíntia que eu queria que Kelly e André falassem com mais propriedade do que nós, os homens, vocês como mães. Ela pergunta, opinião sobre creche tempo integral, o que mãe precisa trabalhar? Prejuízos, a pergunta. Bom, até antes de passar para vocês, eu vou só dizer, o precisa, cada um precisa avaliar se precisa mesmo, porque Kelly quis muito voltar a trabalhar logo cedo é, é, que os filhos nasceram, aquela coisa de não só a realização pessoal, mas ah, quero ter dinheiro para dar uma roupinha melhor, e um dia alguém orientou a Kelly, né? eu acho melhor você falar isso do que eu, é, alguém me falou que... Uma pessoa me perguntou, né? Porque essa necessidade, eu sei que tem muitas famílias que realmente é uma necessidade. Sim, pro se não trabalhar, não come, não, é. não sustenta a casa. E nessa questão, assim, se você não tem nem, nem ninguém da família que possa fazer isso num ambiente que você vai ficar até com o seu coração mais aliviado, a creche acaba sendo uma opção. Eu acho que o que tem que tomar cuidado é quem é a pessoa que diretamente vai cuidar do seu filho, sabe? Ter esse olhar, procurar conhecer... Né? E fazer visitas assim, se possível, para conhecer bem o ambiente da creche, fazer todas as perguntas possíveis, ser muito pontual. Eu trabalhei em escola há muitos anos e eu quero te contar aqui um segredinho de quem trabalha do lado de dentro, de um ambiente cheio de crianças. Os pais que mais aparecem, que mais escrevem, que mais demonstram estar muito atentos, são os pais que a gente acaba tomando até mais cuidado. Sabe? Porque a gente fala, pelo amor de Deus, não deixa ser aqui cair, não deixa, porque a mãe dele vai vir aqui, amanhã. Então, marque presença, sabe, na creche, mostre que você está prestando atenção, escreva recadinhos que são importantes de você comunicar para quem cuida do seu filho, essas coisas também são bem importantes. Então, se você precisa, né, procure visitar as creches que você tem aí no seu trajeto, mais perto, mas ore para que o Espírito Santo te guie naquela que o cuidador vai ser um, uma boa pessoa que vai fazer um bom serviço. É né? Mas a pessoa... Você, né? é, eu ia voltar. A pessoa que falou o seguinte, né? Por que, que você precisa? Porque eu estava achando que eu precisava mesmo... Mas eu estava fazendo um mix, eu estava usando essa questão do precisa, né, porque nós também realmente não vivíamos com muito. O Luciano, naquela época, tinha um salário pequeno e eu trabalhava antes de ter os filhos, então o complemento sempre foi muito bem-vindo, né, e a gente conseguia com o salário dele manter uma vida bem simples e ter o básico suprido ali, a comida e o básico mesmo a gente conseguiria. Mas eu estava muito cansada de cuidar dos filhos também, né? no caso, era só o Israel nessa época, né? E assim, eu estava assim, parecia que eu não tinha mais papo, parecia que eu só sabia falar de fralda, de mamar. E eu me sentia ah, falando, nossa, ser humano que eu me tornei, eu não consigo conversar com uma pessoa <risos> normal mais. Então eu comecei a achar que essa necessidade era porque eu também queria ter um certo reconhecimento do meu trabalho, que eu amava fazer. Então misturou tudo, mas quando uma senhora veio e me perguntou por que você precisa... Aí eu falei, ah, eu não quis falar, porque a minha alma está cansada de mente. Então, eu fui usar as outras coisas que também eram lícitas, assim, e eram verdade, Eu falei, ah, porque eu quero comprar uns brinquedos muito legais para o meu filho. E são, esses brinquedos existem até hoje, uma marca que é de brinquedos pedagógicos super caros, eu queria que meu filho tivesse. Eu também quero que ele se vista bem, eu quero comprar as roupinhas da marca tal, porque na época os bebês mais chiques vestiam a marquinha tal, e usavam o sapatinho da marca tal, e eu falo, eu quero que o meu filho possa ser assim. Então, ela falou para mim: ela falou, você está aberta para ouvir um conselho de uma pessoa mais velha? Eu falei: eu estou aberta, pode falar. E ela falou: seu filho. que ele realmente estava aberto. É, eu falei, ela falou assim: seu filho, quando crescer, ele não vai lembrar a marca do brinquedo. Ela falou: aliás, eu já gastei muito dinheiro com brinquedo para os meus filhos, que eles nem deram atenção. Eles brincaram com a colher de pau, com os potes de plástico e as coisas que às vezes eram menos caras foram as que eles mais brincaram. E ela falou, e também seu filho não vai lembrar a marca da calça jeans ou do sapatinho que estava no pé dele quando ele tinha tão pouca idade. Ela falou, mas se você teve ao lado dele ou não, isso vai fazer toda a diferença. Uau. E eu lembro que eu falei, ai, man, sabe aquele que você faz, sabe aquele amém com dor que você faz, ai, Porque era aquilo que eu precisava ouvir, era isso. Então, nós acordamos de ter um padrão um pouquinho mais baixo mesmo, viver simples. Né, e, e estar ali para eles. Eu só retornei a mente trabalhar quando eu tive uma proposta de Israel estar comigo no mesmo, na mesma escola, então era muito seguro, era um meio período, e aí nós conseguimos ajustar muito bem. né E ajuste que que tá, apareceu aqui era a nossa babá, porque eu estudava ainda quando o Israel nasceu, eu estava terminando a minha faculdade, então eu já tinha essa ausência de um período ali, de algumas horas por dia para faculdade, e se eu trabalhasse, eu teria mais um período de ausência. Então... Foi um bom conselho e a gente tem que considerar. Mas eu entendo que necessidade real existem e grande parte das famílias do nosso país tem essa necessidade onde as duas partes precisam trabalhar. Então, considere essas dicas, né? Seja uma mãe presente, uma mãe criteriosa, um pai presente. Se as professoras e cuidadoras têm medo das mães, mais ainda dos pais. Uhum. Então, sabe, o pai chegar às vezes para buscar a criança e falar, olha, nós não gostamos muito né, dessa atitude que vocês tiveram, nós estamos considerando, sabe, gostaríamos de ver isso acontecendo, a, todo mundo ali se une e meu Deus, aquele pai falou isso, então, é muito importante o pai e a mãe mostrarem que se importam, né, porque tem pai e mãe que só pega, que só tão importante, assim, parece que a preocupação de alguns pais parece que é só se livrar daquela criança ali naquele período, e, e quem tá por trás, recebendo a criança, sente isso, né, então, você mostrar que realmente você tá muito, você é um pai e uma mãe preocupado com o seu filho, vai fazer diferença, então, Professor André, o é que você fala aí sobre essa questão da creche? Ah, eu amei, amei o que você falou e eu acho que isso é uma verdade mesmo, né? Assim, às vezes é mais um capricho nosso do que realmente uma necessidade assim. E eu, eu entendo como você falou que tem é, situações onde realmente os pais precisam, né? Mas quando ele, eles precisam colocar numa creche de lembrar que quando eles vão pegar da creche, de você estar totalmente lá para ele. Porque é muito fácil você, tipo, ai, ah, eu também estou cansada, então liga a televisão, deixa o menino assistindo aí, porque eu tenho isso, isso e aquilo. Lembrar que quando a gente escolhe ter filhos, eu penso, né, como a Bíblia fala, é uma missão. Né? Uma missão, e uma missão, ela, ela tem começo, meio e fim. Né? Uhum. E essa missão, ela passa muito rápido. Então, uhum. às vezes, o pai e a mãe quer correr atrás do prejuízo, assim, quando naquela época, é a época da gente estar tá investindo. Eu lembro, por exemplo, o Abe, às vezes, super cansado de viagem, super cansado, mas ele ainda ia lá para brincar. Uma vez, o Abe estava tão cansado, ele chegou numa viagem e os meninos queriam ir no shopping, brincar naquelas, naqueles lugarzinhos de, de, que coloca as crianças para brincar. E aí, o Abe estava muito cansado, aí a gente falou... Ah, talvez a moça fique, você não precisa ir. Eu... Não, mas eu vou com eles. Então, eles queriam muito estar lá, 10 minutos naquele lugarzinho, o deixou, aí eu falei, ah, eu vou ver alguma coisa e você fica com eles. Aí o Abe deixou e ficou lá, sentado. Não né, no... tinha aqueles bancos longos, ele ficou lá esperando. Mas ele estava tão cansado, tão cansado, que ele deitou no banco, né, deitou literalmente no shopping e dormiu. E eu vinha descendo na escada rolante e eu vi ele estirado lá, dormindo. Né? E porque aí... as crianças não estavam lá mesmo, elas estavam dentro daquela coisa lá. É. Isso é bíblico, né? Remindo o tempo porque os dias são mortos. É. <risos> e aí tinha um casal da nossa igreja que vinha descendo na frente na escada e ela falou para ele, é o pastor Eib, ele falou, não é. Ela falou, é sim. Ele falou, mas aonde o pastor Eib não ia dormir no meio do shopping? Ele tá dormindo e eles falando e eu escutando, né? Aí eu desci mais rápido, encontrei com eles e falei assim: é o Wabe. Aí ele, o quê? E ele, assim, um grande empresário. Eu falei: é ele, ele tá tão cansado. Mas ele, ele queria, assim, tirar aquele tempo com as crianças, não? Então aquilo era algo importante para as crianças. então ele se sacrificou, né? E eu, e, e, e eu, assim, muito... Mas era por questão de escolha mesmo. Quando é, os nossos filhos eram pequenos, eu não quase viajava com o Abe. Tanto que uma vez eu encontrei até o pastor Paulo Mazzoni, que, que, assim, os meninos já estavam crescendo um pouquinho. Aí o Paulo Mazoni falou assim... Era, foi a primeira vez que eu encontrei com ele. Ele falou, ah, então você é Andreia. Eu falei, isso. Ele falou, a cabeça de bacalhau... Eu falei, cabeça de bacalhau? Ele falou, é, que a gente sabe que existe, mas nunca vê. Né? <risos> Aí... <risos> Por quê? Porque, assim, eu, eu entendia que aquilo era uma missão e eu investi nos nossos filhos e ia ficar com eles. Não é prazeroso. Eu senti, às vezes, ai, meu Deus, igual que ele falou, eu só cuido de criança, é fralda, é isso e, e tudo, meus papos é só de criança, mas é uma missão, né? Então, se você pode... Então, vista, porque é uma missão e passa muito rápido, muito rápido mesmo. Sei que mas, quando a gente está no olho do furacão, a gente acha que não, mas passa. Mas passa depois também. de tê-los criados e vê-los bem criados, né, nenhum sacrifício é, é algo que a gente vai dizer e, e, e considerar como tendo sido muito caro. Né? Valeu, a, valeu a pena e a sensação de quem realmente se dedica, porque é um, é um plantio. Alguns, às vezes, querem colher sem fazer esse, esse plantio. Bom, gente, duas coisas que eu decidi dar com muita intensidade para os meus dois filhos. Né? Uma delas foi muito amor e a outra foi muita firmeza. Né? E eu, eu percebo, Eib, muitos pais, é, eu consigo ver assim, vocês são um, um exemplo de, de, de amor para a gente, mas também muito claros e pontuais em limites, é, não se negocia princípios, e eu vejo muitos pais que, às vezes, até não marcaram presença como deveria, dando amor, e aí acabam não conseguindo ser firme com uma tentativa de, de compensação, uhum. e eu vejo como a coisa acaba depois se complicando. Né? Então, eu, eu quero dar um recado para os pais que estão nos, nos acompanhando e, e, e dizer, gente, é, é, às vezes as pessoas perguntam o que, que é inegociável. A gente diz innegociável princípio. Né? Então, assim, ah, mas meu meu filho tá entrando na adolescência, ele quer muito namorada, tá? tem quantos anos? Não, vai fazer 12, eu digo, gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, é, é, às vezes, é, eu, eu não consigo entender nem a falta de firmeza e nem o amor, porque, assim, não é possível que a gente, querendo bem essas crianças, nós vamos jogá-las na fogueira é, é, é, para brincar com questões como essa tão cedo então eu quero dar uma palavra aos pais nós precisamos entender que os filhos são herança do Senhor a palavra herança é propriedade na verdade eles não são nossos Deus nos confiou o cuidado deles e nós vamos prestar conta né? então é, é, é, nós temos que ter essa responsabilidade como que vocês lidaram com isso? porque eu, eu já vi posturas de vocês muito firmes sem nunca deixar de ser amorosos e doces com os é, é verdade, nós, nós tivemos que é, disciplinar muito, né? muitas vezes, os filhos. E, e é, eu lembro, por exemplo, uma vez quando o, o, o David, né? só tinha... Eu acho que, nem sei se tinha dois unidades ainda, né, amor? Três anos. Já tinha três, dois. dois ou três, mas ele estava ele, ele tomando uma soneca no berço, e, e, e aí ele acordou e eu fui lá perto dele, oi David e tudo, e ele né, me, me tratou meio ruim, aí eu fui corrigir, oh, você não pode agir assim, isso é errado, e, e ele, aí eu tive que discipliná-lo, mas mesmo assim ele ficou duro e não, e não é, cedia, não se quebrantava. Então, já estava na hora do, do nosso TADEL, treinamento de líderes, lá na igreja, em Santarém. Aí eu falei para André, amor, vai na frente, né? nós, nós tínhamos dois carros na né? época, falei, vai na frente e começa o TADEL, porque eu vou ficar aqui conversando com o David um tempo. Né? Então, eu cheguei bem atrasado. Eu acho que tínhamos dois né? Os dois anos. É, eu acho que dois anos somente. E eu fiquei lá muito tempo e falei, não, eu... eu eu prefiro até faltar o culto, né, o treinamento de líderes, que eu era o responsável, mas eu não vou deixar de... Eu não vou passar a mão por cima desse problema. E, e, e vez após vez, nós temos feito isso. né? Eu acho que, muitas vezes, é, é... a gente às vezes exagera, sendo firme demais, outras vezes não tão firme. Nós estamos aprendendo, mas uma das coisas é... Que, que o Daniel uma vez falou para nós, né? ele falou, papai, obrigado, obrigado por vocês muitas vezes dizerem não para mim, muitas vezes colocar limites, ele falou assim, eu, eu vejo outros colegas, filhos de papaizinho, que os pais aparentemente nunca disseram não, e eles são muito chatos, né? <risos> Eles são muito... É, a, a falta de limites vai distorcer tudo dentro da criança. Distorce tudo. Então, eu, eu acho que o não e o limite, às vezes, é um dos instrumentos mais poderosos que nós temos. E é interessante que depois os filhos agradecem. Eu nunca falei para ele, ó oh, quero que você me agradeça por ter dito não e por ter colocado o limite. Mas eles só tinham, o quê? Uns 16 anos de idade e ele já estava me agradecendo por isso porque ele começou a ver o tanto que aquilo ajudou é, ele ter outra postura ser outro tipo de pessoa e, e então é, toda glória seja dada a Jesus eu acho que que os limites são muito importantes os pais têm que ser firmes né eu eu, eu fico um pouco indignado quando é, os pais falam assim uma, vamos pôr um pré-adolescente né 12 anos de idade ah, ele não, não foi para o culto... Eu não veio para a igreja hoje, é de, domingo de manhã. Mas por quê? Ah, ele estava com muito sono, coitado. Ele, ele tem estudado muito e ele não quis vir e eu achei que não podia forçar, né? Não podia forçar, o cara tem 12 anos de idade. É interessante que, para as coisas de Deus, os pais... Ah, não, deixa ele bem à vontade. Mas se for para estudar, para ganhar um canudo as coisas naturais, não, tem que estudar, você tem que ir para aula, você não pode faltar aula, você tem que estudar. Uai, amém, ainda bem que eles estão ajudando o filho a ser fiel na aula, mas não vão ser sério com o filho nas coisas de Deus e tudo, então isso, eu não entendo isso. É, tem, tem é, pais que estão formando bons cidadãos para essa terra, mas não para o céu. Exatamente, é muito sério. Bom, parte dessa firmeza aí, eu tinha uma convicção... Né? Falei para os meus filhos que isso era uma lei dentro de casa, nunca foi lei para a igreja, para os outros, de que eles não poderiam namorar é, é, antes dos 18 anos. É, sete anos antes do Israel começar o, o romance real com, com, com a Priscila, eu, eu tive uma, uma convicção, era uma coisa no meu espírito. Falei para aquele assim, escreve. Ela sabe quando eu falo escreve, assim, não é uma coisa qualquer. Sim. Eu falei, e era a primeira vez que os dois estavam juntos, a gente já tinha se encontrado, eu tinha encontrado vocês, a família, mas que os dois se viram, foi logo na primeira. O Israel estava com 11 para 12 anos, então, né, é, é, não era nem para se pensar nisso, mas quando eu bati os olhos dele na Priscila, eu falei, Kelly, esses dois vão casar. Escreve o que eu estou falando, então, assim, ao longo dos, dos anos, várias às vezes dizia não, cara, isso, é, isso é coisa da sua cabeça, mas quanto mais orava, aquela convicção vinha. Bom, eu nunca falei nada para o Israel, né, uma coisa que a gente aprendeu, se, se Deus está trazendo uma convicção, Ele vai fazer, é, mas quando finalmente o, o Israel despertou e começou a enxergar a Priscila, né, e, e começou a conversar com ela, eu falei, filho, ele é, depois de uns três meses ele estava assim, pai, não dá mais para só conversar e não falar nada, eu tenho que abrir o jogo, e eu lembro que a gente tinha um, um grupo no WhatsApp dos pais do Israel e da Priscila, porque a gente... Né, a gente brinca que aquele namoro foi às seis, a gente não estava tão junto com eles, mas a gente participava de tudo. É verdade. E, e eu lembro que a Andrea também falou, olha, eu também acho que é bom é, é, ele se posicionar, ela já está precisando tal. E eu não queria deixar ele de falar tão cedo, porque era ainda o mês de janeiro, né, e a gente, ele só completaria os 18 anos no final de maio. Eu falei, depois que já se declarou né, que a coisa vai andar, vai ser muito difícil ele manter determinadas regras. Eu não queria, mas, além de ter ouvido vocês, uma coisa que aconteceu, a gente iria, não só para os Estados Unidos, mas eu ministrar num evento no Canadá. Né? Eu nunca vi isso, nunca ouvi ninguém falar disso, mas nós mandamos todo o processo, do pedido de visto, hoje a gente entra com autorização eletrônica, porque é o um americano, na época não. Então, entrei por um despachante para agilizar, e, e a Eu gente não nem costumava fazer a gente. Coisa fazia que a gente nunca tinha feito. É. Aí, de repente, o, o, o despachante me liga e falou assim: olha, é, nós tivemos um problema com, com o consulado. O código de barra que eles imprimiram, que vem na, no, no visto, que é colado no passaporte, é, é, teve um problema, nós vamos ter que voltar, né? E vai ter que fazer tudo de novo. Só que o problema é porque a nossa viagem estava muito perto, porque a gente iria para os Estados Unidos primeiro e eu tinha muitas agendas não podia negociar e era uma daquelas passagens que você compra econômica muito tempo antes que depois não dá para mudar você pede e as passagens de última hora porque assim a gente foi para dezembro né eram eram assim caríssimas eu falei não não tem como tal e a gente acabou de última hora tendo que abrir mão da da questão do Canadá e foi exatamente essa janela de tempo que sobrou que, que a gente conseguiu ter para ele conseguir procurar a Priscila, se declarar. Eu, eu falei, menino, Deus está te defendendo. Você arrumou um tempo que não tinha, porque ele queria ir lá, e eu não queria que ele fosse sozinho. Né? E Aí, finalmente, se declarou, a história que vocês e muita gente sabe. mas eu lembro que eu falei para ele, olha, você vai falar tudo o que você tem que falar no primeiro dia. Se essa coisa, né, de fato, for andar e ela corresponder com, com, com você, vocês apenas são amigos que sabem da intenção do sentimento um do outro, e você tem que esperar até os 18. Não, pai, tudo bem, tudo bem. E eu sabia que isso tudo bem ia ser uma luta para ele. Né? E eu lembro de um dia que eu falei para ele, olha, eu não quero você fazendo declarações para ela. Né? Eu até brincava, dizia, Priscila, você já tem 18, você pode falar o que quiser, você já está lento mas o Israel ainda não. Né? Então, é, e, e teve um dia que o Israel empolgou e mandou um coração para ela na conversa. Mas segundo ele, na época era o Snapchat que estava em alta, era um coração amarelo, que não era o vermelho, não era aquele, amo, é só um gosto muito tal. Aí eu falei, olha, filho, é, para mim é o seguinte, quem é fiel no pouco é fiel no muito, quem não é. Eu falei, deixa eu te explicar o que eu estou falando. E eu dei todas as razões, e eu lembro que eu liguei para vocês, com ele junto, e falei, olha, eu estou dando só um cartãozinho amarelo aqui, porque o, menino... porque o coração era amarelo. Porque o menino empolgou demais, tal, tal, tal. <risos> mas eu lembro que ele até falou com vocês, falou, não, olha, eu vou honrar meu pai, eu vou honrar o um compromisso tal. Bom, passou um tempo, eu acho que não chegou a, a dois meses, e, e teve um dia que eu autorizei ele a ter uma longa conversa com a Priscila, né, porque quando ele, ele foi se declarar, eu lembro que o conselho que eu dei para ele, eu falei, não fale dos sonhos que você teve que foi o que abriu os olhos dele para vê-la, né? Porque eu falei mulher processo diferente. A mulher quer sentir que você escolheu. Quer dizer, eu não falei isso tudo para ele. Eu só falei confie em mim. Mas a gente sabe, a mulher quer sentir que foi escolhida e não que você tem uma ordem de Deus e tá obedecendo tipo quase como se você não tem escolha. Então eu falei filho só pula essa parte. Só fala quem ela é. Tá? Eu lembro quando ele voltou da declaração, eu falei me diga que você não falou dos sonhos. Foi então eu não contei qual era o sonho mas ela queria saber quando isso começou. Eu falei, olha, você ainda vai se arrepender disso. E eu acompanhava a conversa toda dele, vocês lembram disso, né? Eu acompanhava a conversa toda e eu, eu, eu falei para ele, olha, você está com problema, porque eu percebi que a Priscila queria algo mais. E um dia André até falou para a gente, falou, olha... A Priscila, acho que precisa de uma convicção a mais ali sobre essa questão dela ser escolha dele. Aí eu falei, ó, liga, fala o que você quiser. Nesse dia você pode dizer o quanto ela é importante, o quanto você... Pode fazer todas as declarações que você quiser. Mas eu falei para ele, quando terminar a ligação e você bater aquele botão vermelhinho do WhatsApp, né? Acabou. Porque eu sabia que eles passavam depois mais meia hora se despedindo por texto, né? era que nem a gente, da nossa época, é, desliga você, não você, né, e eu, eu sabia que a, a versão nova deles era essa, e aquele dia eu não aguentei esperar, a gente estava num evento lá no, no Espírito Santo com o com, com Valmir e Vila Velha, ele estava comigo no hotel, e eu lembro que assim, por causa do, do, do fuso horário lá, a conversa já começou tarde, terminou muito mais tarde para nós aqui no Brasil, estava com uma diferença acho que de quatro horas, e eu lembro que chegou uma hora, eu dei sinal para ele, falei, ó, oh, estou indo dormir. Ele falou, não, não, espera que está acabando, porque o problema que eu sabia depois que ele queria me contar mais três horas de conversa. Né? Eu falei, amanhã a gente fala, né e eu fui dormir. E o dia seguinte, quando acordei, ele veio, ele veio mostrar o celular, não é que ele queria esconder. Ele falou, pai, e olha como terminou. E o terminou era ele se despedindo de novo por texto, e aí ele, ele, ela disse alguma coisa assim para o pro, pro, pro exame Priscila, não sei se deveria. Três pontinhos. Ele já entendeu o que era, mandou um, um coração amarelo, ela mandou outro, ele mandou um vermelho, ela mandou de volta. É, é, e ele mostrando aquilo para mim, eu falei, você tá de brincadeira, que você ainda vem me mostrar que falou isso. E assim, eu percebia na hora, na cara dele, assim, é lógico, se tivesse maldade, ele não teria trazido para mim. Eu falei para ele, você lembra que eu falei, quando você apertasse o botão vermelho, a conversa terminava? A hora que eu falei isso, os olhos dele arregalou, ele botou a mão na cabeça, tipo, ai, ai, ai. Eu falei, filho, vá para a praia, a gente estava no hotel na frente da praia. Eu falei, vá andar na praia agora, enquanto faço minha mala, para eu não pecar. Porque na hora assim me bateu uma, uma, uma indignação, eu falei, vai dar um rolê. Aí ele rapidinho, ele nem questionou, ele pegou e saiu. Eu liguei para a Kelly, eu falei, Kelly, me ajuda na oração, que eu não quero pecar. O menino é exemplar, mas ele passou uma linha hoje que o negócio vai ficar feio para o lado dele. Eu lembro que a Kelly falou assim, é só um coração, eu falei, pelo amor de Deus, não fala isso. É uma questão de princípio e fidelidade. Você não consegue ser fiel nisso, os dois depois estão namorando longe lá nos Estados Unidos, vai honrar princípio e tal, tal, tal. Ela fala, ah, é, não pensei nisso. Aí eu lembro que eu mandei a mensagem para vocês, porque sim, era segunda-feira, era o sagrado dia da família. Eu ia chegar à tarde em casa com ele, ia sair com a Kelly e a Alice, vocês já estavam com os filhos fora, eu mandei e falei, Ó, precisamos de uma reunião de família urgente, assunto Israel e Alice. Aí você falou, ah, acho que dá para nós fazer umas nove e meia da noite. Né? e aí quando nós começamos Israel e Priscila é, ah, acho que, acho que é o assunto era é Israel e Priscila é. aí eu, eu lembro que nós, quando nós começamos a conversa, eu falei gente, olha, eu não quero fazer tempestade de copo d'água lembro que a André falou assim eu acho que o irmão tá, porque afinal de contas é só o coração aí, aí foi o Eber nada disso eu já falei quem é aqui, fiel né? no pouco é, é. aí dá para ver como as duas estavam entrosadas, <risos> mas eu e o Ele falou, quem é fiel do pouco, eu não falei é o mesmo versículo que eu tô usando e a gente, a gente teve um posicionamento muito firme. Quando eu conto isso, os pastores falam, cara, não acredito. O menino esperou, está faltando dois meses por 18 anos, está né? levando tudo a sério e você implicou com o coração. Eu falei, eu não impliquei. Nós trabalhamos uma vida inteira construindo em cima de princípios. Se você começa com pequenas concessões, daqui a pouco você tem grandes concessões. Né? Então, assim, a gente não contava muito a história na época e não queria expôs demais o, o lado ainda da criação de Israel, mas ele, ele já abriu mais coisas do que eu. Né? Então, assim, foram questões que a gente acabou sendo muito firme. Eu falei, filho, você e a Priscila tomaram uma decisão, que vocês só vão se beijar no altar, e eu, sua mãe, estamos aplaudindo, embora não exigiria isso, por não ter feito, a gente, voltando hoje, não teria dado os beijos que demos, não. A gente faria desse jeito. Então, a gente coragem vocês. Mas eu falei, o que é que vai mudar? Se vocês só vão... Se tratar como os namorados se tratam depois do casamento, né? E até os 18 você está esperando, mas aqui agora você, tudo que pode, são as declarações, você fala, o que é que mudou depois dos 18? Eu falei, aí o seu compromisso comigo é só para inglês ver. Então eu fui dando uma volta, explicando, e foi assim, impressionante, porque eu lembro naquele dia eu falei: tem mais. Depois que eu, a Kelly, o Ebe e o André conversarem, nós vamos chamar você, e você vai lá se retratar com ele, que você seja homem. Você, eu lembro até hoje a, a vergonha, né? o, o, o medo que o menino estava, ele tremia e ele dizendo, Ei, eu empenho a minha palavra diante de Deus. Nunca mais vai ter um coração antes da formalização desse nome. Agora, a gente sabia que eles mandavam de vez em quando um caranguejo para o outro, que era uma linguagem alternativa. É verdade. Que, assim, é verdade. Nós estamos conect... E eu falava para ele, você acha que eu sou besta? Não sei, que isso aqui, mas eu falei, isso aqui não foi restringido. Vocês, vocês acharam o um código de vocês, caranguejo está liberado, né, mas assim foi muito interessante, porque às vezes a turma falava vez assim cada vez mais... porra, você lembra disso? Era, era o caranguejo gigante, né, que eles arrumavam era assim, nossa amizade está crescendo nossa amizade especial está crescendo mas eu, eu quero dar uma, uma palavra para os, para os pais, eu não sei se às vezes alguns estão na psicologia de compensação, estou correndo atrás de algum déficit, mas assim cada princípio que vai sendo negociado é terreno perdido né? e a gente está colocando consciente ou inconsciente dentro deles uma ideia de que os princípios são relativos então assim a gente amou os nossos filhos a gente se doou a gente demonstrou isso de todas as formas mas nunca faltamos com a firmeza nunca negociamos nada né? eu mesmo batia muito uma tecla aqui que é, talvez eles me ouviram falar mais desse versículo do que o, o João 316 aquele que jura, com dano seu não muda, empenhou sua palavra, a palavra é sério, é o que merece confiança. Então, eu, eu quero até fazer um apelo né, aos, aos pais, e dizer, lógico, é lógico, Hebreus diz que nossos pais nos corrigiam com o melhor lhes parecia. Quando a gente conta história, não estamos querendo que os outros saiam imitando a gente, mas que andem debaixo de convicção, né, que, que construam com o entendimento de princípio como quem vai prestar conta para Deus. Aí o que eu percebo muito é a gente que uma vida inteira não procurou entender o que a Bíblia diz, não buscou conselho com os outros, não orou. Porque mesmo, gente, quem não tem acesso, né? É, Tiago, 1:5 um diz, tem falta de sabedoria, peça a Deus. A gente orava, orava. Mas não era coisa de orou lá dois minutos e acabou. Tinha assuntos que a gente ficava todo dia orando, orando. E, de repente, Deus trazia insights que a gente nunca ouviu de ninguém e que foram chaves para os nossos filhos. Então, eu quero fazer um apelo aos pais. Vamos, vamos dar o melhor, vamos colocar o nosso melhor dentro disso. Muito... É, eu não sei se tem algo aí, seja sobre a história que contei, ou sobre essa, esse misto de firmeza que vocês queiram falar. Não, eu, eu... Eu vi que nós empolgamos na conversa e eu já avancei bem no horário. Então, é, talvez eu... a gente tenha começar a resumir aqui. É, é não, eu, mas eu só queria falar que eu lembro quando o Israel né, me procurou e se humilhou tanto e, e, e eu não, não passei a mão por cima, né? Porque não. Eu, eu falei, não, isso era muito Gostei. certo e tudo, e ele falou: eu sei, eu sei. E ele foi muito humilde, muito quebrantado, e realmente eu tenho visto o homem de Deus que ele é. A gente fica muito feliz, né? São um casal assim, top, top, top, para a glória de Jesus. Muito, muito bom. Amém. Palavras finais: não que ninguém vai ser executado aqui, só antes da. Sou <risos> <risos> estranho. Essa para mim ficou pior que eu despachar os livros. Mulheres espelha. Então, para nós foi um prazer mesmo, nós estarmos aqui com vocês e assim, sempre, eu acho que essa área de criação de filhos é sempre um desafio e a gente está sempre crescendo e aprendendo, né? Assim, e Deus tem sido misericordioso, como foi misericordioso conosco, nós procuramos aplicar os princípios da palavra de Deus e, e sermos realmente intencionais na criação deles e é só pela misericórdia de Deus. né? Então, a gente queria agradecer mesmo de coração nós temos essa oportunidade de estarmos falando sobre esse assunto com com vocês. É verdade, é verdade. Muito, muito obrigado, pastor Luciano, pastora Kelly. Nós amamos e admiramos muito vocês. E é e a gente realmente quer encorajar, né? eu quero encorajar todos que estão ligados, que vão estar assistindo também depois das gravações, não desanimem todos nós estamos aprendendo e crescendo busque a Deus né e, e, e procure mesmo aprender com outros é, eu eu eu e André nós, nós toda hora estamos procurando aprender mais inclusive na criação de filhos porque dois dos nossos filhos ainda não estão casados e, e para nós é muito sério é muito importante que eles também casem com a, a, as pessoas certas, dirigidas é por e. Nós sabemos que, como pais, nós temos... São uma... duas preciosidades. Amém. Amém. A Deus. Alguém mandou um comentário, fala a parte da Pri, acho que é, é, é talvez sobre a história, né? Eu lembro que a gente estava saindo lá do, do aeroporto de Vitória, e, e a hora que o Israel me falou, eu falei, me dá esse celular, bota esse negócio no modo avião, porque eu falei, minha vontade é tomar esse celular teu até até você completar os oito anos já que você não foi e ela depois eu falei não aí é exagero mas eu falei vou dar um, uns dias de gancho para pensar mas quando a gente tava saindo depois do almoço era umas duas da tarde ele falou pai a conversa onde foi maravilhosa eu preciso no mínimo da satisfação não posso assumir eu falei liga o celular antes de passar o raio-x pergunta se ela pode falar aí ele perguntou nós passamos o raio-x aconteceu o telefone do outro lado ela disse claro eu falei liga para ela. Aí ele, ele começou e falou, então, ele falou, então. Eu, eu, eu já percebi ele, ele querendo adiantar, né? Ele falou, então, sobre o jeito que terminou a nossa conversa ontem, meu pai quer falar com você. Mas ele com a vergonha de eu estar intervindo, eu peguei o telefone, né? E a Pri, ela falou, é, é, é, às, às vezes ela chamava de tio, né? Ela falou, tio do céu, me perdoa Eu falei, Pri, eu fui muito claro com você. A regra era comigo Israel né eu falei para ele e para você que se você mandasse coração não tinha problema nenhum quem tinha que esperar era ele eu falei você já tinha esperado o, o seu tempo ela falou Ah mas eu, eu podia ter cooperado com ele eu falei isso provavelmente conhecendo seu pai <risos> ele vai falar com você eu falei mas eu não tenho nada Eu falei aliás o Israel vai sumir pelo menos uns três dias do do, do celular né, porque eu quero que ele reflita muito no que fez. Então, assim, se você ficar entediado, não tiver com quem conversar, liga para mim para Kelly. A lembra que ela falou assim: Ai, pelo menos não tá tão ruim com vocês. Eu falei: não, não temos nada, absolutamente nada. Mas eu lembro que você, quando finalmente eu falei: oh, vai ser três dias de ganso. Você falou: eu por mim, o que você decidiu? Eu dou uma mais. Falei: então, quatro, <risos> né? E, e ainda assim, você falou: Priscila, você podia ter ajudado ele. E tal aí, quando. Quando a gente está com o nosso filho, a gente não acha, não acha que está sendo tão firme. Eu pensava, nossa, como ele está sendo duro. <risos> né? Era o Roto falando rasgado. Mas a atitude dos dois foi tão impressionante uhum. que assim, eu, eu, eu me arrependi, mas aí o castigo estava dado. E eles obedeci, Eles ficaram três dias sem falar um com o outro. Eu falei, ó, jejum de conversa, eles vão pensar nas coisas que a gente falou, aquela questão de fidelidade, não negociar. E foi interessante, porque isso foi, eu acho que foi muito didático para eles. Foi, foi muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Cidade, e para muitos pais, porque eu, eu abri essa história com muitos pastores, falando, gente, não negocie, princípios muito têm que ser apresentados, limites têm que ser claros e a gente tem que ser firme. É, Kelly e eu conhecemos, há uns, uns anos atrás, uma pessoa que chorou muito na nossa frente, num momento de, de dor do coração, dizendo o como ele lamentava não ter sido amado pelos pais. Eu estava esperando a história mais terrível do mundo, e eu falei: qual era o problema? Ele falou: meus pais me deixavam fazer o que eu queria. Olha, Ele falou, fala sério: quem é o pai que se importa e vai deixar a criança fazer o que quer? Né? E, e ali a gente estava assistindo uma cena que eu nunca imaginei que veria na, na vida que quando a gente era criança era o sonho de consumo, né? ter pais que deixassem a gente fazer o que quer. E ele dizia assim, hoje, quando eu tenho a maturidade, eu vejo como eu estraguei minha vida, como eles puderam né? consentir com isso. Então, pais, uma das linguagens de amor é limite, é correção. E a gente fala tudo isso no livro, como flechas, preparando e projetando os filhos para o propósito divino. Só até esse fim de semana, quem comprar está levando junto de presente o livro Propósito da Família, o livro ser é Vindo a Deus em Família, e ainda vem mais dois cursos online. Os cursos vão seguir pelo correio junto com o livro. Né? Então, nós já começamos a despachar, mas ainda é, é, que a pessoa faça essa compra, ela precisa considerar que existem os dias ainda de entrega do correio, e por favor, seja paciente. Né? Nós estamos vivendo um momento que nos deixou felizes, mas talvez outros impacientes, de ter uma boa procura. A gente quer encorajar, a gente tem certeza que essa ferramenta vai abençoar muita gente. Amém. Eu queria pedir que vocês terminassem orando pelos pais, né? Já que vocês são, assim, nossos, nossos modelos de inspiração, nossos pastores, vocês pudessem abençoar esse povo aí, e daí a gente encerra. Amém, amém. Eu vou orar depois você orar também, tá? Amém. amém. Pai querido, muito, muito obrigado por cada pai, por cada mãe que está nesse momento ah, participando dessa live e os que vão estar também depois ligados com a gravação. Pais, como nós pedimos que o senhor dê sabedoria, de direção. Eu peço que nenhum desses queridos pais possam se desanimar muito, pelo contrário, que eles possam ser encorajados e possam realmente saber que o Senhor tem o melhor para eles, para suas famílias, para os seus filhos. E os futuros pais também, os Amém, jovens Deus. que estão ouvindo, que eles possam, já, desde já, levar a sério toda esta área de família, de criação de filhos. Eu declaro Tua bênção, eu declaro Tua direção, eu declaro Tua unção, eu declaro realmente essa sabedoria sobrenatural do Espírito Santo. Então, Pai, que possamos ser operosos praticantes da palavra, tantas verdades preciosas que foram compartilhadas aqui e que nós possamos colocar em prática em nome de Jesus. Amém. Amém Jesus. Querido, Amém. eu quero orar por cada mãe, cada pai, cada pessoa que está assistindo essa live e que tem dito, eu quero viver isso, eu quero a minha família assim. Senhor, a tua palavra fala Creio no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E nós sabemos que essa salvação não é só a salvação da vida eterna, mas a salvação em todas as áreas. Senhor, que o Senhor possa abençoar essas pessoas, ó Pai, abençoar as nossas vidas, que a gente possa colocar em prática realmente a tua palavra Sim, e imenso. saber que nós podemos confiar que a nossa segurança está no Senhor, ó Pai. Abençoe mesmo para que nós como pais nunca, nunca desistamos do nosso, dos nossos filhos e que nós possamos entender que o Senhor, mais do que nós mesmos, querem, querem, quer o melhor para os nossos filhos. Então nós pedimos que nós possamos ser canais de bênção e alcançar, e que nós possamos experimentar um pedacinho do céu, com as nossas famílias, ó oh Pai, nos ajude a fazer as escolhas certas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém. Amém. Amém. Muito obrigado, hein, Andréia, amamos, admiramos, respeitamos vocês, oh. e não vemos a hora não só estar tá junto, mas nós tudo junto com a nossa neta, né? Amém. <risos> Aquela lindeza. Bom. Gente, nós vamos encerrar. Muito obrigado pela sua Obrigada. participação. Uma boa noite, um bom Eu fim de semana. E garanta logo o seu kit, aí o combo de pré-lançamento, porque virou para segunda-feira, nós vamos só para o lançamento, sem o restante dos benefícios. Esse, esse presente a gente decidiu dar para quem né, é, é, saiu de cara, prestigiando aí o Ministério, adquirindo o livro. Então, aproveita, dá tempo ainda, se quiser, espalha para geral, porque vai ficar ali por pouco tempo. Deus abençoe, se você é, é, é, tiver um minutinho hoje nós não tivemos esse momento na entrada passamos alguns vídeos enquanto a turma está esperando se você tiver um minutinho dá para passar aquele vídeo institucional né? eu quero que você acompanhe um minutinho antes de sair da live Deus abençoe, Deus abençoe. orvalho.com é o ministério de ensino ao corpo de Cristo atuamos em quatro frentes principais a edição e produção de livros